Nessa semana, nós lemos a paraxá Vaishlar. Jacob Avino, depois de 36 anos longe de casa, ele tinha fugido do seu irmão Eissav, ele estava com medo, Eissav queria assassinar ele por causa da venda da primogenitura, mas ele pensa, olha, quem sabe, 36 anos já se passaram, eu já posso voltar para casa normalmente o ódio diminui com o tempo, então o Yakov ele manda é, alguns é, enviados dele, manda mensageiros para saber como que está a situação, e os mensageiros vêm com péssimas notícias, olha, o termão irmão, ele está vindo aqui ao teu encontro, ele não está sozinho, ele tem 400 homens que estão junto com ele. Então, o... Yaakov, ele fica preocupado, ele se prepara, pode acontecer aqui uma guerra sangrenta. No final, Baruch Hashem, a gente sabe que eles acabaram se encontrando, eles se abraçaram, eles choraram e terminou Bexalom, terminou tudo em paz entre os dois irmãos. Antes da guerra, o Yaakov, ele faz alguns preparativos e um dos preparativos durante a noite... Ele vai atravessar com toda a família. Ele vai se aproximar um pouco do Esaú no meio da noite e vai atravessar um rio. Assim está escrito: Vai a laú Se levantou o Jacó naquela noite, é a noite antes do encontro com Esaú. Vai carrestei nas na e ele pegou suas duas esposas, Vettei shivhotav, e as suas duas escravas e seus onze filhos, et Mavar e ele atravessou o rio Yabok. Se a gente parar para prestar atenção aqui, está faltando alguém. Na verdade, não é um dos filhos do Yaakov, porque o décimo segundo filho, Binyamin, ainda não tinha nascido, mas está faltando uma filha dele. Ele tinha onze filhos. E uma filha, Dinah, com a Leá. Então, cadê a Dinah? Por que, que a Dinah não está aqui? tá as esposas, tá os filhos, mas cadê a filha dele? Então, Urashi vem explicar para a gente que, na verdade, o Yaakov, ele estava com muito medo que a Dinah, ela era uma moça bonita, ela ia chamar a atenção do Eissav, talvez o Eissav ia querer casar com ela, e ele não quer casar a filha com seu irmão Urachá perverso. O que, que ele fez? Ele trancou ela numa caixa. E quando ele passou pelo Eissav, o Eissav nem percebeu que ele tinha uma filha. Então parece que o plano do Yaakov, Baru Hashem, deu certo. Ele escondeu a Dinah. Por que, que a Diná não aparece aqui no versículo? Porque era como se ela não tivesse no momento que o Yaakov... Ele se apresentou diante do seu irmão Eissaf. Então, a gente poderia pensar que o ato do Yaakov foi perfeito. Mas, continuando aqui a história do Yaakov, infelizmente aconteceu uma grande tragédia. Um pouquinho depois, a Diná foi sequestrada pelo príncipe Shem dos Rivitas e ela foi desonrada. Isso vai acontecer outra grande tragédia, dois filhos do Iacov vão matar a cidade inteira como uma represália, como uma vingança e isso não terminou de uma maneira adequada. Então, a gente obviamente não entende todos os planos de Deus quando acontece uma tragédia dessa que a própria filha do Iacov foi sequestrada e foi desonrada. Por que que Deus, às vezes, manda esses acontecimentos? A sabedoria de Deus é infinita. A gente não tem como entender todos os planos de Deus. Mas Urashi, comentarista da Torá, ele vem iluminar um pouquinho a gente o nosso entendimento. Olha o que Urashi explica. Na verdade, isso foi um castigo. me dá, que negue, me dá. Medida por medida. Já que o Yaakov... Não quis dar a filha para se casar com seu irmão. Agora ela vai, vai ser sequestrada por um estranho. Já que você não queria que ela casasse com Eisav, agora vai ser sequestrada pelos Shem e vai ser desonrada. Você não quis de uma maneira honrosa, agora você vai ter de uma maneira desonrosa. assim Ashi, explica para gente. Mas espera aí, está sendo cobrado do Yaakov que ele casasse a sua filha com um urachá, com um perverso. Então Uracha ele explica para gente que a Dinah, ela era tão sadica, era uma pessoa tão boa, tão iluminada que talvez ela ia ajudar o Esaú a fazer tchuvá, a se arrepender dos seus maus atos e ir para o caminho bom, porque na verdade o Esaú ele tinha um grande potencial, ele tinha uma grande cabeça. Mas ele vai atrás dos desejos do coração dele. Quem sabe, ele casando com uma boa esposa, com uma mulher iluminada, isso vai ajudar ele a ir para o caminho correto. Esse é o motivo que o Yaakov ele foi castigado. Mas, de novo, a mesma pergunta. Não tem como cobrar do Yaakov esse nível de entendimento. Como que ele vai saber que a Dinah talvez vai ajudar o Eissavu? Aí para o caminho correto a gente tem que viver de acordo com os dados que a gente tem. O que, que eu tenho na minha frente? Uma filha tzadiká, uma filha iluminada e um irmão rachá, um perverso que fazia as piores transgressões. Quer dizer, ele precisaria ter casado a própria filha pensando na possibilidade que talvez o irmão vai se arrepender e vai voltar para os caminhos corretos. Os nossos sábios explicam que todos os nossos atos, eles são vistos por Deus, e a gente vai responder os bons atos, a gente vai ter uma boa recompensa, e Deus nos livre os maus atos, a gente vai ter um castigo por eles. Todos os nossos atos, eles vão ter consequências. Pessoas mais elevadas ainda, gigantes espirituais, como Jacó Vino. Eles não são cobrados só pelos atos. Eles também são cobrados pelos pensamentos. Olha que incrível. A Torá não está ensinando para a gente que o Yaakov, ele deveria realmente ter casado a sua filha Tzadiká com um homem perverso. O que a Torá está cobrando do Jacó? será que você sentiu a dor do teu irmão Será que você se importou com o problema dele do jeito que você deveria ter se preocupado? Será que doeu em você a dor do teu irmão, seu Urachá? Pode ser que em nível de atos, o Jacob, ele não fez nada de errado. Mas em nível de pensamento, para alguém que é um dos pilares do povo judeu, essa pequena falha, estamos falando aqui de um fio de cabelo... Mas essa pequena falha de talvez não sentir a dor do outro, de não se importar em fazer bondade no nível que ele poderia ter feito, essa é a cobrança do Yaakov. Tem Lá para frente, na nossa paraxá, tem um outro ensinamento incrível. Tem uma mulher chamada Timna. essa mulher era uma princesa, e ela estava disposta a abrir mão de tudo para entrar na família de Abraão Avinu. Ela tentou se casar com Avraham, com Isaque, com Yaakov, e eles não quiseram se casar com ela. Por que, que eles não quiseram? Provavelmente eles perceberam que tem alguma coisa ruim na alma dela. Para eles não terem aceitado essa mulher, eles perceberam alguma coisa. Mas o que, que aconteceu? Essa Timná não desistiu. Falou, se eu não posso entrar pela porta da frente dos patriarcas, eu vou entrar pela porta dos fundos. Eu vou casar com alguém da família de Eissav, também é família de Avraham e Tzachekov. E ela se casou com Elifaz. E de Timna e Elifaz nasceu a Malek. O maior inimigo do povo judeu, que muitas vezes na história causou sofrimentos para a gente. Da onde surgiu a Malek? Da falta de sentir a dor do outro. Estamos falando dos patriarcas. É um fio de cabelo. Mas eles estão dando origem a um povo baseado na bondade, na empatia em sentir a dor do outro, é isso que a gente precisa, Bezrat Hashem, trabalhar no nosso dia a dia, perceber um pouco as necessidades das outras pessoas, saber valorizar o esforço dos outros, saber ajudar as pessoas, mesmo antes delas virem pedir ajuda, perceber quando alguém não está bem, dar um telefonema para alguém como que você está, Saudades de você ser é importante na minha vida. A gente pode mudar a vida de alguém com pequenos detalhes, com um pouco mais de empatia, de sentir um pouco a dor do outro. Olha que incrível. Certa vez tinha um empresário, ele estava na estação central de trens de Nova York e veio um rapazinho lá oferecer para ele lapiseiras. Estava vendendo lapiseiras olha, moço, me ajuda, eu estou sustentando aqui minha família, eu estou sem emprego fixo, me ajuda aqui, leva uma lapiseira. E esse homem estava meio com pressa, falou, vai, eu vou te ajudar. E foi lá, pegou dinheiro, comprou uma lapiseira, de repente ele olha nos olhos daquele rapaz e fala, olha, saiba que eu sou um homem de negócios, eu tenho tino comercial. Eu estou percebendo que você leva jeito para coisa. Tem aí um empresário dentro de você. E, falando isso, ele saiu correndo para pegar o trem dele. Passaram-se mais de 20 anos e esse homem, de novo, estava um dia lá na estação central e vem de dentro de uma loja, uma papelaria gigantesca que tinha lá do lado... Veio um senhor de terno, gravata, correndo na direção dele. Senhor, o senhor lembra de mim? Desculpa, eu, eu não sei quem é você. Quem é você? Você me conhece de onde? Olha, mais ou menos 20 anos. O senhor comprou de mim uma lapiseira aqui mesmo. Olha só que coincidência a gente se encontrar de novo. O senhor comprou uma lapiseira minha, Lembra? Olha, eu lembro assim vagamente, mas como que você lembra? Você deve vender aqui para centenas, milhares de pessoas. Como você lembra de mim? Como eu lembro de você? Como eu vou esquecer você na minha vida? Nunca mais eu vou esquecer o teu rosto. Eu era uma pessoa que me sentia um fracassado. Me, me senti um nada na vida, eu não conseguia nenhum emprego decente, Tava aqui me humilhando para as pessoas, implorando para alguém comprar uma lapiseira minha e ninguém me dava bola, as pessoas me ignoravam. Mesmo quando alguém comprava, me tratava que nem um mendigo: Ó, oh, tá aqui, ó, pega o dinheiro, me dá lapiseira e sai de perto de mim. Você me tratou como um vencedor, você olhou nos meus olhos. E você me falou que um dia eu ia ser um empresário. Isso me deu tanta energia, isso me deu tanta vida, que eu comecei a me esforçar e eu consegui comprar um stand e eu comecei a vender cada vez mais coisas e o stand foi aumentando até que eu montei minha primeira loja, minha segunda loja, essa aqui é minha 15ª loja. Eu sou agora um grande comerciante, do ramo de papelaria. Tudo isso graças ao Senhor. Quanto tempo levou aquela conversa? 30 segundos? Um minuto? Para injetar vida numa outra pessoa? Para se importar com outro? Empatia! Sente a dor da pessoa! Incentiva ela, ajuda ela! É tão fácil que a cobrança é gigantesca. Por que você não ajudou? Por que você não sentiu a dor um pouquinho? Por que você não fez alguma coisa para ajudar? Se a gente começar a prestar mais atenção nos outros, a gente vai conseguir ajudar mais. Quanta luz e quanta vida a gente pode dar para as outras pessoas. Shabbat shalom.